Olá, bom dia aos amigos do canal, Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando aí pro pessoal Como é fácil fazer um detector Hoje nós vamos mostrar como fazer um detector moderno Detector de tecnologia de ponta Então já dá pro pessoal ver, Esse aqui são as varetas Aqui vai ser os cabos Então o pessoal já dando uma olhada aí, porque aqui é os cabos Aqui nós furamos, colocamos o um pino Então é... Esse outro também nós furamos Uma varinha de anzol ali ó, nós cortamos ela Então isso aqui é um detectores de uma tecnologia moderna chama é uma tecnologia de ponta Eu vejo os amigos fazendo uns detectores aí no Mercado Livre aí O pessoal vendendo Aí, no, no, aí por aí então vou mostrar para os amigos como é simples fazer um detector de metal. É um negócio muito simples. Então aqui nós encerramos aqui, ó, mais ou menos, que deu mais ou menos uns 45 centímetros cada peça. E cortamos os dois cabins fez o um furinho e fez outro furinho aqui. Então nem dizer os amigos aí que hora eu vou fazer um do eu vou sair para testar um detector e não vou levar detector eu, eu vou fazer um detector na hora no lugar que eu, vou, que eu vou procurar então é uma outra tecnologia agora esses aqui ó vai deixar o pessoal aí no canal aí curioso porque isso aqui são dois pedaços de bambu então é dois pedaços de bambu aqui ó nós vamos ver que vai funcionar, né? Eu também tenho muita certeza que vai funcionar. Não, então nós já cortamos ele, já cortamos aqui os pedacinhos, cortamos o outro pedaço e fizemos o pino. Então, a agora amanhã, amanhã, eu vou fazer o teste com eles. Aí é que nós vamos ver se é, realmente ele vai funcionar Agora Amanhã quando eu for fazer o teste com ele em campo Eu vou fazer o teste para procurar diamante com ele, procurar ouro Eu vou fazer um vídeo de cada um Aí é que nós vamos ver se realmente esse bambu funciona Mas vai deixar muita gente nesse vídeo de hoje curioso porque o pessoal fala, mas não é possível, como é que vai funcionar dois pedaços de bambu vai, vai funcionar? E os caras fazem uns detector aí, é de anteninha pro lado, enche de anteninha pro outro, luzinha para aqui, luzinha para ali, tudo para nada. Ou mesmo que aqueles detector lá que vem importado da China lá faz, esses aqui vai fazer. Então aí amanhã nós vamos fazer os testes e o pessoal vai confirmar. O vídeo de hoje é só para mostrar como é que faz ele. Você pega um pedaço de bambu, corta um pedaço de bambu, faz o furinho aqui em cima. Você pega dois pininhos de metal, você faz outro furo aqui na vareta. Pega dois pininhos de metal, você vai colocar aqui, certo? O outro, outro lado é a mesma coisa. Então é, é também um furinho, você corta bem no nó aqui do bambu para você poder fazer o furinho a conta do pino. Então se você cortar para cá, aqui, ó, no bambu, que o buraco é mais grosso. Né? Aí o pino não dá muito certo, não. E esse é o furo em cima. Você pega o, furo, o bambu em cima com um furão desse. E você vai usar as duas varetas. Então, a eu vou tirar esse material daqui de pra já ter uma ideia aqui então aqui você vai usar as duas varetas se elas funcionar é a hora que nós colocar diamante aqui no cabo dela e colocar diamante e colocar outros diamantes como no outro lugar igual tem os vídeos que tem, tentei aí se ela cruzar é porque ela funciona aí amanhã no vídeo da manhã é que nós vamos, é que nós vamos ver como é que ela vai funcionar agora é muito simples não é dois pedacinhos de bambu com dois pininhos de metal dois cabinhos de bambu esse é o detector do futuro é um detector uma tecnologia de ponta agora o resto aí que aí que está a história né o pessoal aí que faz uns detectores aí inventa tanta história aí nos vídeos deles, que é isso que é que outro que é que outro que é que outro que é que e não tem nada a ver a coisa é muito simples de fazer é um negócio muito simples não tem muita tecnologia é fácil de fazer fácil você chegar no lugar se você não levar nada você levando um se você achar uma cerca de arame você faz um detector. se você tiver um alicate na mochila você já faz um detector. Então é, vamos supor, você chegou, você chegou lá no lugar, você levou o mochila, levou uma outra coisa, tem uma cerca de arame perto, você faz um detector, na hora. É uma outra coisa, com um outro vídeo que eu vou fazer também, fazendo, cortando, não levando nada. Então é eu tenho muita coisa para explicar sobre esses e amanhã, à tarde, eu vou publicar o outro vídeo desse aqui, testando ele de verdade. Eu mais é muito obrigado aos amigos aí do canal, que se inscrevam no canal, deixa seu like, uma boa tarde. Aí o pessoal não esquecer de deixar o like aí, porque o like é importante para que o nosso canal possa crescer.